Filhos! together, hein? percebi que tá na hora. Por quê? Porque ontem surgiu a dúvida de novo. E aí eu falei, vamos fazer esse vídeo então. Mas a primeira coisa que você tem que saber, só a máquina trava, a HFDAW Informática vai resolver os problemas dela. Agora o contato tá aqui embaixo. Bom, nesse aqui eu quero mostrar essa caixinha aqui com alguns kituts, as câmeras, os cartões e as fitas que eu uso para ajudar você nas suas ideias aí e de repente começar a fazer seus vídeos, perfeito? Então vamos lá, os momentos em primeira pessoa, outros em terceira, aquela coisa caseira, tá? As câmeras. Bom, essa aqui, a GoPro 5, que eu tenho deixado ela mais de lado, por quê? Porque ela acaba dando umas travadas de vez em quando se ela não tiver com o cartão super luxo. Certo? Eu vou mostrar o cartão super luxo. E mesmo com o cartão super luxo aqui, às vezes some o som, volta, fica mais ou menos e tal, mas a imagem é fantástica. Então, eu tô sempre usando ela, que nem a última corrida que eu fiz, que eu coloquei ela na câmera traseira, para estar tá junto com uma dessas aqui, porque daí se ela perde o som, eu aproveito dessa aqui, sabe? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa é que esse cartão de memória aqui, ele vai dar umas sacaneadas com a sua vida tá. Então aqui, ó, esse SanDisk aqui de 32, ó, deixa eu dar uma foca nele. Ele vai bem se você fizer alguma coisa nela que não seja muita velocidade. Então eu vou gravar vlog, por exemplo. Você segurando na mão o boneco, vai que vai no luxo. Na moto, ela vai bem. Se a bateria for 15 minutinhos, tal. Passou disso, a esse cartão não pelo espaço mas não sei o que acontece que essa máquina aqui ela dá uma travada tá mas a qualidade de imagem dela é fantástica tal ela funciona muito bem quando ela quer funcionar e é isso então essa aqui é uma das que eu uso eu deixo ela no super view então resolução lá 1080 60 fps e super view beleza que aí pega bem amplo quando eu quero fazer na garupeira Preciso até botar para carregar tô 84 cento tá e o, a caixinha que eu uso pra gravar com ela é essa aqui. Certo? Maravilha. Filhos, essa aqui é a Session Guerreirona. Faz um áudio bacana. É a primeira. Então ela é Hero 4 Session. Aguenta demais. Tudo que você puder imaginar. Tá? Nunca me deu um problema essa máquina aqui. E o cartão de memória que eu uso nela, que aí é o, é o grande lance... Ó, oh, o carregador dela até mudou antigo oh. É essa versão aqui E aí inclusive quando eu ponho esse cartão na 5 Aí ele vai no luxo também Ó, oh. espera aí Vamos lá Ó oh. SunDisk Extreme Plus, 64GB V30, X1 XC1, A1, 3 Ali, animal Pode gravar no luxo Que fica show demais E as imagens, a maioria das vezes do capacete Que vocês veem, é essa aqui Tá? Então essa aqui que eu jogo no capacetão Porque ela é leve, muito mais leve que essa Não atrapalha Eu às vezes até esqueço que eu tô com a câmera Só lembro dela quando eu careno que ela dá uma pancada no tanque Então, fantástica Mais fantástica ainda é essa aqui Que essa aqui é a 5 Então a diferença aqui das duas é Esse login aqui que um é colorido e o outro é preto Como você pode ver, ó, preto, colorido Então essa aqui é a Session 5 Tá? Que a imagem é muito próxima dessa aqui Bem próxima mesmo Essa faz imagem melhor ainda Mas você quase não percebe Quando as duas estão atuando Você quase não percebe Aí ó Mesmo esquema da outra Essa aqui tem o, o wireless O caraco lá, o, o conexão Wi-Fi O caraco Acho que essa também tem Mas agora garantido Eu sei que essa aqui tem É fantástica essa máquina E essa foi a que quebrou o vidro Porque eu tenho usado bastante essa aqui Bom O cartão de memória que eu uso nela Também é alucinante Que é bom é um pouco melhor que aquele aqui, já entrar de IAC, tá vendo, ó, do carregador. E esse cartão, ele é um pouco melhor que o da, daquela ali. Vamos lá, deixa eu mostrar pra você aqui o cartão. É o 64A2, tal, tal, tal, tal, Isso aqui de ficar perdendo a cor, é tirar e colocar o cartão, você gosta? Então o cartão é tão bom que ele não queima. Então esse aqui é um cartão fantástico pra você fazer seus vídeos. Muito bem. Sendo assim, essas são as máquinas. Aí os suportes usados... São esses aqui, montei uma mesinha aqui Vamos ver se fica boa essa imagem Seguinte, ó, esse aqui são os suportes da Session, certo? A caixa estanque dela Beleza? Tá, esse aqui inclusive estava montado No freio da 10 Então eu uso esse suporte mais novo aqui Que essa borracha ajuda na, na vibração E aqui ó, mirado Para a bomba de freio tá? Esse aqui Eu uso quando eu quero gravar no meu capacete Por quê porque eu tenho uma extensão E aí eu consigo fazer isso aqui ó. E aí perfeito Aí você fala, não, mas tá virado pra cima então. Mas quando eu carei não faz isso aqui ó. E aí ela fica perfeita a imagem Então é o que eu mais gosto de usar Que é nada, mais, nada menos que esse suporte aqui Certo? Com um extensorzinho menor Pra fazer esse ângulo Então isso aqui dá uma diferença fantástica E se eu bater, não bater e tal Ela fica nesse ângulo aqui, não muda Então eu gosto muito de fazer um board com essa aqui Bom, aí a caixinha tem vários, né? Tem já o, os montados que eu faço com a dupla face, eu uso a vermelha, tá? Essa aqui é a melhor dupla face que tem para suporte. Eu não arrisco com essa aqui. Isso aqui é só emergência. Eu deixo só o controle com isso aqui, mas eu sempre vou nessa aqui. Então tem curvo, tem o reto, né? Ó, vou todos os modelos de suporte. E aí aqui as invenções que eu vou fazer. Aqui, por exemplo, quando eu coloco no a mesa das X6, que eu quero que Grava painel, onboard board pra cá. Daí ela, tem que ficar, ela tem que ficar reta aqui assim, ó. E às vezes, em alguns momentos, dependendo da mesa da sua moto, você não consegue montar o suporte assim. Vai ficar mirando no, no fluido de freio, vai ficar pegando a chave e tal. Então você tem que colocar às vezes de lado, colocar um extensor maior. Eu tenho um mais alto aqui também. Só que aí muito, muita torre fica ruim, atrapalha pra você ver. A é, informação ó, tem um pouquinho maior, tá vendo? Então, você vai montando aqui, faz aquele ângulo em L. Por exemplo, no off-road, quando eu vou usar no meu KYT, ó, eu trabalho dessa forma aqui assim, ó. Aí eu venho aqui, trabalho esse suporte assim e tal. Aí pega a câmera aqui, ó, monta aqui assim, ó. E aí pega na lateral, tá mostrando pro céu, né? Ó, fica aqui assim, tá vendo? Então, você vai montando do jeito que você quer. Isso é muito particular, tá, filho? Como você vai fazer e tal. Mas o que eu recomendo é essa dupla face, tá? E se você tiver esses negocinhos, se o seu suporte for antigo, coloque isso aqui, ó. Se for vazado assim, coloca isso aqui porque daí tira é, vibração da câmera. Por mais que ela tenha o reciente é, estabilizador, né, que fala, eu prefiro usar sempre com essas borrachinhas aqui, tá? Viu as câmeras, os suportes que eu uso, capacete. E aí, começa pelo de cross. Muita gente gosta de colocar na pala, certo? Aqui em cima, aqui embaixo eu não recomendo que vai ficar na sua cara, mas, bom, o que que você tem que ter em mente? Que o suporte tem que ficar pelo menos um 60% fixo no casco, certo? Certo. Aqui, se você for usar na pala, o reto, é o suporte, cuidado, ó, fica perfeito. Aqui, aqui, só que a câmera vai ficar meio de lado, você tem que usar aquele suporte que eu tenho ali, ó, e faz a... Entendeu? Por isso vai ter que ter uma articulação no suporte. Bom, embaixo, já viu, né? Não enxerga nada. Só que qualquer outra parte do capacete o suporte reto não encaixa bem, ó. Fica vazado. Então não adianta. Então isso aqui é só pra colocar aqui, ó. Se não, já era. O que que eu faço? Eu uso o curvo. Ó. Aí eu encaixo ele aqui, nessa lateral aqui, por exemplo. Ele encaixa 100% o suporte. E aí eu uso aquele braço extensor que eu te mostrei. Sabe? E fica um luxo. Aí pega a mão da embreagem ou põe pra cá, pega a mão do freio, ou você põe os dois e vai parecer um, um, uma extraterrestre e pega as duas que você quer é, mostrar. Então geralmente eu uso um lado só tal, e aí fica ninja para quando você não tirar o óculos ou puxar, não pulsar com a câmera junto também, mas fica legal. Então, ó, até aqui em cima de lado, ó, curvinho vai bem. Então o curvo nesses capacetes arredondados são um dos melhores suportes que tem, tá? É, bom, esse aqui é o um exemplo no capacete de cross. Geralmente tá na lateral. Aí, pô, eu tenho o fechado, então o NX Race, esse aqui, por exemplo, aqui na frente, já era. Não tem como, ó. Fica totalmente solto, ó. Você não encaixa, de lado também não vai. Aí aqui na lateral também não pega, tem uns relevos. Aqui já fica bom, ó. Tá vendo? Então você poderia usar aqui, só que eu não gosto de usar um capacete fechado quando eu tô numa speed, por exemplo, porque fica puxando, parece que tem um negócio, na né? de cross eu não sinto tanto que o capacete é leve, mas na speed você sente, quando você pega mais de 100km por hora, você sente um bagulho puxando aqui, então não é legal, bom, aqui em cima fica bom, aqui em cima fica legal, mas também fica puxando, é, aqui de lado ele também fica bom, pega completo, o reto nesse capacete aqui não vai servir para nada. Em nenhum lugar ele fica da hora, pega 100% e você não vai ter uma fixação boa e vai perder a GoPro. Então o curvo nesse capacete aqui vai ser bem melhor. Capacete fechado, suporte curvo é bem melhor. E aí nós vamos para o que foi desenvolvido por mim, né filho? Naquele esquema. Então, o que, que eu fiz? Eu adaptei aqui um Duro Epox com suporte colado com duas dupla face. Aí você vai falar. Durva, mas e aí, mano, você colocou um negócio aqui na frente, não vai perder a proteção e tal? Olha, filho, certamente, porque assim, não foi pensado quando foi desenvolvido o casco, toda a estrutura dele, pra ter um negócio a mais aqui. Ah, mas é pelúcia das vezes, Sim, mas o, o Durepox, por exemplo, não, não trinca, não quebra. Então imagina, é, é um risco que eu corro por ser um influenciador, né? Mas tipo, pra gravar conteúdo, cê, acontece isso. Então por isso que eu tenho que não tem certo? Que aí eu uso nas corridas e eu até vacilo, às vezes eu ando com esse aqui que tá mais ajustadinho e vou com isso aqui. Mas dificilmente eu vou com a câmera, tá? Mas o ideal é que não use pra é, corrida, tal, quando você vai desenvolver a sua velocidade máxima, porque é um, é um água a mais. Então, sempre que você me vê com a câmera, isso é, até um, é bom entrar nesse detalhe. porque sempre que você me vê com a câmera aqui, eu não tô no que eu Hardcore, no modo Chico Louco, entendeu? Eu tô fazendo conteúdo, tô me divertindo, tô na margem de segurança, tô boneco e feliz. Quando a câmera não está aqui, filho, aí o bagulho tá endoidado. Então já fica nessa... Viu com a câmera? Durval bom. Viu sem câmera? Durval mal. Bom, é... então o que, que você vai fazer aqui para deixar esse suporte dessa forma? É... Por isso que quando tá classificatório e corrida, sempre deixa os GoPros na moto que daí eu esqueço e grifo, me concentro, entendeu? E aí não tem, porque até isso aqui para carenar e tal, enche o saco. Então, às vezes eu até gosto de mudar um pouco, porque fica é, um pouco cansativo com isso aqui, apesar da session ser muito mais leve. Mas o que, que você vai fazer? Papel filme aqui na frente, porque você vai ter que moldar isso aqui. As duas dupla face que eu usei é essa aqui, certo? Pega o suporte curvo, pega o -epox, certo sem a dupla face antes aqui, Tá? Moda ele aqui. Bonitinho, tá? vai passar um pouquinho, vai moldando. Deixa ele mais ou menos com 7mm. Esse aqui tá com 7mm. Até um centímetro vai. Porque tem partes dele que fica menor, tá vendo? Ó? Dá meio, meio centímetro, aqui dá 7mm e tá? tal. Então tem uma variação conforme ele vai moldando aqui. Bom, fez isso, pega, moldou, tal, tá? lixa para ficar no acabamento da hora, para ficar um esqueminha, lixa de unha mesmo vai te ajudar. Pega um esmaltinho preto, ou oh, caneta preta e tal, pinta ele igual eu pintei aqui. Pra não ficar aquela coisa cinza tosca. Tal. Moldou aqui, ficou da hora, né? Tá, beleza. Aí, você pega esse durepoquezinho, estar grudado aqui e vem nesse, no capacete, tá? E junta ele aqui, assim, ó. Se você quiser, pode até usar com suporte. Ele vai tá, estar tá meio maleável ainda, não deixa ele secar no suporte, senão você não consegue tirar. Deixa ele mais maleável, vem com o suporte que ele vai estar tá na medida aqui e encaixa ele aqui na frente e dá uma pressãozinha. para que ele pegue todo o formato do capacete. Então dá aquela pressãozinha e tal. Já era. Fez a pressãozinha? Tira fora, tira dessa peça aqui, deixa secando lá 6, 8 horas, sei lá quanto tempo quando o epóxi ficar pronto para ficar no luxo. Vem com a dupla face, encaixa ele aqui, outra dupla face na frente, encaixa no capacete e nunca mais, esquece. Não sai daqui nem que você queira. Pode ficar tranquilo. Tá? Isso aqui é... 100% race. Mas ela tem que ser a vermelha. Então aí você tem o on-board do jeito que você curte. E aí é por isso que eu coloco ela aqui assim, ó. Que quando eu encaixo... Ó, agora vem o um negócio que eu te falei, ó. Eu encaixo ela aqui assim, ó. ó, Tá encaixado. Apertei de todo o aperto que tinha que fazer. Olha. Perfeito. Por quê? Você pilota assim, filho? Não, né? Você pilota assim, ó. E geralmente mais assim quando você tá na Grécia. Então, ó. Reto. Perfeito. Ainda super view, Pega tudo, ó. Então essa aqui, ó, você vai estar tá assim, ó. Entendeu? Por isso que quando você tiver... Você tem que virar ele para baixo, você vai ter que dar uma medida. Tipo, aqui, ó. E esse que é o risco, ó. Você tem que dar uma medida aqui, certo? Porque se você fizer isso, vai virar o tanque. Aí você tem que fazer isso aqui, ó. Né? Beleza. Ah, ficou luxo. Aí alguém te olha e fala, nossa, não, agora tá retinho. A primeira coisa que você tá no tanque, você já perdeu a imagem. Então aqui, desse jeito, eu nunca perco a imagem quando eu faço o on-board. Entendeu? Ó, tá sempre... Perfect Waves. Já era. Eu não gosto pra caralho. É isso. Bom, filhos, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. É como você se, se orientar aí pra fazer o seu suporte e tal. Algumas ideias. Deixa um like, comenta alguma coisa. E agora o próximo, né, filho? Au!